Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo. Eu fiz um vídeo há uns poucos dias atrás falando sobre uma casa de aposta que está oferecendo 5 reais em aposta gratuita todos os dias, até o dia 30. E somando aí todos os dias, soma 55 reais em apostas grátis. É, algumas pessoas comentaram aqui neste vídeo, dizendo que não receberam a aposta gratuita de 5 reais. E também teve algumas pessoas dizendo que não conseguem sacar nesta casa. É, existem vários motivos para você não conseguir fazer saque em uma casa, né? então varia de uma conta para outra. Eu vou mostrar aqui a minha conta como exemplo, claro que não serve de forma geral, mas talvez possa dar uma ajuda aí para as pessoas que têm algum problema. Então vamos lá, aqui eu estou recebendo os 5 de apostas gratuitas todos os dias, apenas hoje deu problema, não sei porquê, hoje é dia 27 do 4, é, eu recebi a aposta gratuita de 5 reais, mas eu não consigo utilizá-la. Veja aqui no exemplo, eu clico, eu clico aqui em qualquer jogo, vou clicar aqui no jogo Liverpool e Vila Real. Aí quando eu clico em valor, não aparece a aposta gratuita. Você vê que se eu colocar um valor aqui para apostar, vou poder apostar corretamente. Ficou verde aqui para me apostar. Mas se eu não coloco valor nenhum, não aparece aqui a minha aposta gratuita. Inclusive eu tenho duas. Tem essa de cinco reais e tem uma outra de outra promoção de R$10,00. Ontem, é, dia 26, este site aqui estava em manutenção, então não voltou completamente. Ficou com esse problema e só hoje que deu esse problema. Vou mostrar aqui no meu histórico de aposta para vocês verem como é só hoje. Mas isso, como eu disse, varia de uma conta para outra, né? não sei porque pode dar problema para um e para outro não. Então aqui eu fiz o Eu cliquei é, no meu saldo, né aí eu abri aqui em minhas apostas. Agora eu vou aqui em arquivo que é as apostas que eu já fiz. Aí você vê que a aposta gratuita no valor de R$ 5,00 foi da promoção. A Aposta grátis novamente: R$ 5,00, dia 25. É Aqui, aposta grátis: R$ 5,00, dia 24. Aposta grátis: R$ 5,00, dia 23. É, todos os dias que eu recebi e utilizei. E começou a partir daqui: a partir do dia 20. Que eu peguei a primeira aposta gratuita. É, algumas pessoas dizem que não recebem, não sei porquê. Basta você ter uma conta aqui e clicar para receber. né? Você clica como você vem aqui em promoções. Aí a promoção vai estar aqui. Não está aparecendo para mim porque eu já cliquei hoje. Vai estar igualmente, igualmente essas outras apostas que estão aqui. Você clica em participar e pronto. Você vai lá e recebe a sua aposta. Outro problema aqui do site, aqui, dessa casa de aposta aqui. né? A... Bet Warrior. Bet é, era o problema do saque que as pessoas estavam reclamando então eu vou clicar aqui ó cliquei para fazer o saque você clica aqui no seu saldo depois você clica em saque, obviamente vai aparecer as opções aqui. Para você fazer um saque, você tem que ter depositado antes, né? Mesmo que você recebeu apostas gratuitas. Se você conseguiu fazer ali um saldo com as apostas gratuitas, na hora de sacar você vai ter que depositar antes. Então, você escolhe um método qualquer, aí. tem aqui vai crédito, Pay4fun, eu uso esse aqui, Pay4fun, ou Pay4fun, sei lá. Tem transferência bancária, né? tem vários outros aí. Pix no momento aqui não tem. Eu utilizo essa aqui Pay4fun, é gratuita. E eles disponibilizam um cartão. Você pode, coloca lá o seu saldo. E dá para você colocar saldo lá através de PIX. Ou seja, aqui você não consegue colocar por PIX. Mas lá sim. Aí, e é isso que eu faço. Coloco lá é, através de PIX. E depois envio aqui para essa casa de aposta aqui. O saque é um pouco demorado. Apesar de que o depósito aqui é instantâneo. Com exceção de transferência bancária. Mas na hora de sacar demora um pouco. Geralmente aí é uns 5 dias. Eu fiz um saque aqui esses dias mesmo. Para ver o saque você clica em saldo. Depois você clica em que saldo novamente, vamos ver se é isso, exatamente isso, aí você vê aqui vários é, detalhes da conta, então você vem aqui em saques, então apenas para comprovar que o recebimento do meu saque, 110 né, no dia 21 de abril, aqui na Pay 4 Fun eu recebi aqui, ó, você vê 110, pagamento feito pela mesma casa de aposta, no dia 26 do 4, ou seja, eu falei 5 dias, mas, né, mas não foi tudo não, foi 3 dias é, úteis, então isso aí, apenas para comprovar que realmente pagou, infelizmente as casas de apostas não pagam para todos, aí tem que analisar caso a caso para saber o porquê, mas talvez, quem sabe, te, é, essas informações sirvam para você, para alguma coisa, né? Para você fazer o saque, aí você tem que estar tá com a sua conta verificada na casa de aposta, tem que ter todos os rolovers quitados, depois disso você pode fazer o saque, geralmente vai receber, se não tiver problema nenhum, você não pode ter mais de uma conta é, na casa de apostas, senão aí você vai ter problema, não recebe mesmo, Acho, acho que era só isso mesmo que eu tinha para mostrar aqui, as fibetes e o saque. Se você tiver com algum problema para sacar, quiser relatar aí nos comentários, relata aí de repente aí, a opinião das outras pessoas que comentam. Pode te ajudar de alguma forma e você acabe é, conseguindo sacar a sua grana aqui na, nessa casa de aposta, ok?